Olha, aqui temos o horreiros de combarro, que é estes horreiros de combarro, são estes aqui que são os antigos celeiros, estilos, onde metem é aqui os cereais e com espaço para respirar, mas para os animais não passarem, O os ratos e isso não passarem. Pois, destas mas estas aqui... Vai lembrar a piada? Vai lembrar a piada? E temos aqui a rua... Pé da Porta... Pé temos ali uhum. uns chafariz. Isto é uma pequena vila pescatória. Estes são... chamam-se espigueiros... Aquelas construções onde estão... estão... a ver... E aqui... Plaza de, da Fonte. Olha, eu estava a dizer o que andaria. Está a dizer o quê? Rua Sega. Vamos lá continuar para baixo. Sim. Ele tem mais Mas coisa. Tem mais coisa. Sim, é para baixo também. Sim, olha aqui. é para baixo. Para aqui, para aqui. As concessões também são muito encontradas na parte norte do país, atrás dos montes, etc. São propriedades privadas. isto é aqui escorrega. Vou ver aqui as casas. aqui na Vila Piscatória, temos aqui também aqui, estão a ver como é que era antigamente? A pata de patas de cavalo? Isso Isso aí, as nossas raízes, as nossas raízes. É. a ver linda casinha, aqui Vão ver aí, olha lá, está a maré vazia, é, é e tem peixe também, para essas coisas, para secar, Ela lá, e que passava aqui, e, temos ali também um santo, e, olha lá que bonito, está a maré vazia, estão a ver, maré Mas vazia, já, vou, ali tantas casinhas ela, ali é. daquele lado, eu já estão de madeira. Até há mãos de madeira ali daquele lado, vamos lá. Olha um gatinho a subir. Estão a ver a paisagem? Reparem bem. Vou fazer aqui um, uma 360. Pois a ria, ah, Vamos lá! Vamos para aquele lado para ver aquelas daquele lado. Vamos ver aquelas daquele lado ali. vamos ah, é, por aqui? Podemos ir por aqui. Podemos para por para não, para ir por Só um bocadinho. Mas vamos por aqui para não molhar os pés. Aqui segue, segue aqui esta, esta ponte. Vamos ver ali. Dama da noite. Esta flor aqui é a dama da noite. Temos ali também um, um santo. Olha ah, como é que o cara chegou aqui. É Tem aqui a garagem deste lado. É aqui para este lado não sei se está a passar por aqui, vamos ver o que é que é, ah o cara passou por aqui o que é, que é isto? olha aqui tem uma fontezinha, hein? Está a viu? aqui tem uma fontezinha olha sabe aqui no pé, os barcos vai lembrar as coisas do sorte? Plaça roaleira Tem em português, mas tem em inglês, mas tem mesmo tem em português. Está então, mais, temos aqui mais ali um, ali outro, e uma série deles ali junto à água. todas as que eu. Essa is daqui, como é que era antigamente? Isso não deve ser pascar, não deve ser. Não deve ser mitnov. Isto é ser pascar o um um peixe. Diz que de cereais também, Cereais? Tem. Que mete, mete, o... mete, mete lá aqui para, para fazer não, que aqui o Mete mesmo. Mete lá aqui para fazer. Não, que deve ser peixe. Mete, lá aí. Milho. Fazer capa? Mete lá, mete lá ali, Kevin. Olha, para, olha para mim. faz uma cara de feliz. <risos> não está boa. Não não, não, não. Vamos embora. Não, não. <risos> É para fazer cá para olha ali ali está uma rede temos de estar aqui volta vamos vamos por aqui por, por fora por fora? salva água sem water bebe. drink beer salva água e bebe cerveja e podemos ir por aqui vá para, para esta parte podemos ir para o outro lado vamos até aquele casal lá ao fundo vamos aqui para esta parte para aproveitar que isto agora está a maré vazia não isto é hoje é é um dia é um bocadinho vago Filmagens, é mais condição coisa para ver. Estão a ver? Tem até umas luzinhas aqui a iluminar. Olha, ver estão depois da luz, até vão alugar esta casa. É para alugar? Eu acho que para lá são lugares. É ali, como é que é por baixo? Estão a ver? Embaixo é a madeira. As propriedades particulares, a madeira por baixo, estão a ver? Estas aqui até estão listas para aluniar e tudo a sair. Aqui a meluzinha com a cruz. Ah, para correr as águas! Que Aqui estes celeirositos! Pascajem! Produtos! E as ruazinhas todas para cima aqui. barrus treitinhas mesmo até aqui, aqui a água mesmo levota é que chega até aqui mesmo aqui ao pé das casas está tudo molhado até ali está tudo molhado estas aqui já são de madeira não é, é que parece Casa de madeira. Esta também é bem, bem fininha a casa. Aqui um cafezito. Esta aqui já está de luta. Amejas? Não sei, se calhar talvez. Da erva da salema, essa aí né? ah, é que é que apanho -xalema. apanho não é? Que não é tem os salemas. Não, não andas a ver salema. erva da salema. É mexilhão? É é ali? Ah, está o e ostras também há? Ostra não há? É ostras não. Vamos fazer aqui cascas. Se não há cascas, então, pois se não há cascas, deve ser. Nossas raízes. Vamos fazer aqui mais um, um barquito. Estamos no final do verão, já quase escorrega. É o barco, olha aquele, desoraste a escolhete. Aqui é um restaurante deste lado. Escadinhas para ir, mas aqui mais uma foto antiga. Como é que era? vamos ver aqui e ali. Vão logo assim, as duas para vocês verem como é que era. Estão a ver? E agora ali. Está muito aproximado. Continua ali para, para aquele lado, mais casas seguem. Por uns quilômetros aqui. Tem um foco de luz ali em cima. Boa vista aqui para estes prédios. Pesceira de 2074, olha desde que eu nasci. Peixe. Peixe arão. farinha. Pas de dela, gente. Continua. Mais um barzito. Neste lado. Temos aqui os preços para compartilhar, croquetes caseiros, óleo, 8 euros, ver. ensalada mix, 9,50, linguado alaria, 23 euros, churrascos de costilha, batatas de açaís, tapas e mares, Aqui temos mais um, tenda galegas Apai, é o, meu. o espanhol está muito sobre os artefactos que temos Onde que, é que tem vidro? Ah, parece que não tem vidro, está tão limpinho parece, parece que não tem vidro, né? veja lá, veja aqui as casinhas Temos aqui as casinhas de meia venda, quatro, seis, está fechado Três e as casinhas estão bonitas ali é por aí? Sim, pode ser por aqui Onde acaba tem aqui uma recolha de seis engraçadas Está fechado Olha, YouTube. É, canecas de YouTube e tudo. Estás a ver que o Cássio vem trazer uma mercadoria daqui para a área? Vem uhum. trazer-lhes que eu vou tirar área? Olha lá aqui as casinhas. Aqui pequenininhas. 10 euros? E 3, estás ali mais pequenas. É tipo para todo o preço. Mas é a Então? O que é que queres? É turismo, dá a culpa quem, quem quer. obrigado e ver os pistachos, acessórios, não sei, protetores, trutores... Não sei. Isto na Espanha também deve ter forrejado. Casas marinheiras é? Continua. Está ali, não vamos lá para E há que agora, para este labirinto, temos aqui mais coisas. Vamos voltar para trás. É só restaurantes. Tapiripa da Mar. Salteados, por com lagostinos. É? Horário, Tripa Temos aqui mais preços. Podem ver aí em casa. Navar, Gess 16 euros. Pescarias Fritos 9€ Eros Vamos ver aí em casa Os preços Vamos uma placa O que é que diz essa placa Kevin? Não. Como é que diz? Não é de é. é 1996 Qualquer coisa com o apoio Vamos dizer mais uma O caso deve ser para o lugar. Como era antigamente, esta aqui. Vem lá, as pessoas, pescadores. 1950 e 1957. No triângulo, toda florida. Olá, Olá. bom dia. Está Não Suspiros de aposto de, de Santiago. É só o caixinha. <risos> É ali os banquinhos para as pessoas sentarem a porta. Para esse Piodon? Para esse português Piodon. Um pátio, um bocado climatizado. Só é bar, restaurantes, ali também tem ali um mapa. Mas já está queimado o solo. Mais preços. Quem quiser vir aqui, dão ver os preços. Menus diários 16€, euros. menino infantil 12€. Euros. Mas tem vários. Basmati 35€, euros, não sei quem e tal. Mas arrozes. E podem é também turístico. Vamos ali. Muito só 70€. Tem vários. Desde dar motos, isso tudo. Beijo elétrica um dia 55€, euros. scooter um dia 45€. Caiaque uma hora 15€. Euros. E a rua, para baixo. Hum. Vivenda turística, estão a ver? Tenham um e-mail se quiserem, um telefone se quiserem contactar com esta, esta tem algumas. É. Que já se vê ali, o outro lado você tem aqui tudo pendurado Novecentos e cinquenta e e sete. Cozinha aberta todo o dia. Bus turístico. E estamos aqui no ponto de partida. Deve estar. Não? Estamos, estamos. Foi. Foi. Foi. Praça da Fonte. Bom, espero que tenham gostado. E o que é cachorro que achou, seria? Muito do... bonito. Muito é. bonito, dizer? É muito bonito, é tudo bonito. É. <risos> o que é que custou menos? Nada, é marisco. Aqui <risos> o Kevin. que é o que é, cachorro? é bonito. É bonito? Pode é. Mais mais é mais... Mais. Não se faz xixi na rua? Então... O que é que diz ali? Ah, está ali a dizer. O que é isto? É um boneco. Vai fazer xixi na rua. <risos> é fazer xixi na rua? Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Obrigado por assistir e até breve. Continuem sintonizados aqui no canal do Amos Adventures. Um beijo.